Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rodrigo do canal 370 371 a 400 Estou de volta aqui mostrando mais vídeos aí de anúncios. Aí. E hoje eu vou mostrar é, só CMA Scania de Dinossauro. Um ônibus aí que é um clássico, né? Todo mundo aí que gosta de ônibus é, com certeza gosta do CMA scanner é, mas antes de começar o vídeo, já deixar bem claro que eu, que eu não estou ganhando nada, não é propaganda, eu só estou mostrando é, como informativo, como entretenimento. Mas vamos para o primeiro aqui, ó. CMA Scania, é um flash azul 289, o proprietário está pedindo 45 mil. E o ônibus está na região de Belo Horizonte, em Betim. Fotos aqui do interior já não é a bancada original né pelo, pela foto aqui é um pela foto pelo volante você já vê que é um um K112 porque o volante é do 112 mas é incrível como esses ônibus não desvalorizam né ele é bem bem caro e não cai preço aqui já tá com roda com pneu sem câmera porque o original desses ônibus aqui já era raiada Mas tá, ainda dá tempo ainda de, de reformar e deixar um cometão de novo. Alguns detalhes a serem feitos, não tem jeito, né? A idade acaba que pesa, ele é 1989, mas é um clássico. Essa alavanca aqui, ó, torta, é, é muito bacana, né? tem bastante coisa a ser feita, mas tá aí o valor, ó, 45 mil, é o CMA mais barato que eu achei aí no, nos classificados aí, porque todos são bem caros, vamos pro segundo, dinossauro CMA Scania, 100, motor 112, é, já é motorhome esse aqui, faltou alguns detalhes para terminar, e pelo que eu vi pintura também dele tá bem, bem feiona. Precisa de um de um trato ainda aqui o interior, ó, dois beliches e tem um quarto no fundo carro muito bom, só pintura 112 dinossauro motorhome faltou alguns detalhes para terminar interessado só chamar vamos para o próximo esse aqui ó, tá bem bonito ó, 46 mil reais, ó, ano 87 O ônibus está na região de Goiânia, interior, bancada soft, tá, deitadão, calçado de pneu, tem banheiro, tem uma das mesas aqui que está virada, tem uma das cadeiras aqui que está virada, com uma mesinha, tá bonito, hein, esse tá, tá bacana mesmo, bem, ah, e tem até cama, ó, ele é meio motorhome também. É bom para, Possivelmente era usado para bandas, né? Então o pessoal faz esse tipo de adaptação. Aqui é o motorzão. Aqui é a máquina, hein? Vamos pro próximo. Ônibus leito. Scania CMA. É 91, 92. Ó, oh, bancadona leito. Isso aqui na época era um sonho, hein? Viajar disso aqui. Deixe aí no comentário, já viajou de leito aí da Cometa, não tem muita descrição, 26 lugares, sendo todos leito, cor verde, motor impecável. Agora vamos para o último modelo, esse aqui também está bem bonito, só que só tem uma foto, é 57 mil, ele está na região de Guarulhos, está em Guarulhos, região grande Grande São Paulo. É, tá está vendendo semi bancada do G7, diferencial longo, motor feito, é todas as notas fiscais, é só transferir. Mas ó, pessoal, é o último ônibus aqui. E tá muito bonito. Se você gostou, pessoal, deixa seu like aí. E se você não está inscrito, inscreva-se no nosso canal. E se você quer ver outros ônibus aí, deixe nos comentários que eu vou fazer novos vídeos aí. Valeu, pessoal, até mais.